Faça vídeos com o seu telefone celular. Não precisa contratar a fala audiência, não. Você faz o seu vídeo, tentativa e erro, vai fazendo. Mostra para todo mundo, mostra para os seus amigos. Poxa, legal esse vídeo, então. Você separa aquele vídeo, faz um outro vídeo. Quando você tiver uns 4, cinco, seis vídeos, cria um cronograma e vai publicando semanalmente. Por favor, eu acho interessante. A dica é, não use o telefone reto, tá? Não é interessante usar o telefone reto. Use ele de lado. Quando você for gravar um vídeo, deitado. Porque deitado no Facebook, a tela vai ficar inteira. No YouTube, a tela vai ficar inteira. Só no Instagram bem que fica a tela reta. Então, só toma esse cuidado. Filma sempre assim.